O que motivou o Cecive a realizar essa palestra abordando o tema dos planos de prevenção e proteção, proteção contra incêndios? O CECIVI, por meio do seu, da sua gestão de assuntos acadêmicos, ela procura, procura trazer assuntos que nem sempre são abordados dentro da, das disciplinas da graduação de engenharia civil. Uma delas é justamente a prevenção contra, contra incêndios nas, nas edificações. Esse assunto tem sido levantado devido à questão da, da boat Kiss, que foi um caso extremamente fatídico, e que trouxe muito a, a preocupação do engenheiro para esse aspecto. Nós trabalhamos hoje na, no PPCI junto com os bombeiros, para tentar poss possibilitar as melhores situações de, em riscos de incêndio do, dentro de uma edificação. O que trouxe você uh, de volta à universidade hoje, especialmente a participar deste evento? Vim para cá para me capacitar, né, para sempre atender melhor meus clientes, né, quando eu pedirem algum projeto de PPCI em estabelecimentos o restaurante, lojas, até indústrias. Então é sempre bom a gente estar indo atrás do, da informação para fazer o um melhor projeto, apresentar um melhor projeto para o cliente.